Liga, vamos buscar meu irmão na escola? Qual? Aquele que é deficiente visual. O segue estudando? Claro que sim. Pra que perder tempo se ele já recebe do governo? Ele não sabe fazer nada sozinho, ele não enxerga. Eu estou aprendendo a ler e escrever Braille, porque eu necessito do Braille para livros, para estudar no meu futuro. Oi, eu sou o Marcos Souza, sou professor de música aqui na escola pela Fundação do Caminho. Sou deficiente visual. Então, a pessoa com deficiência, é, contrariando muitos conceitos, conceitos, conceitos de muitas pessoas, é, são pessoas que têm habilidades, que podem fazer coisas é, inacreditáveis. Bom, ele disse que acha importante estudar, né? Porque ele quer concluir o ensino fundamental 2 e o ensino médio, né? Sendo que o fundamental 12 é na escola ruído e o ensino médio no Cetep. Ele disse que tem vontade, interesse em aprender a estudar e quer concluir para que seja se tornar o melhor pessoa. Seguindo a visão antropológica, né? É lógico e óbvio que ele vai ser tratado como sujeitos iguais aos ouvintes, ou ditos ouvintes ou ditos normais. Sendo assim, eles têm uma vida comum igual a do ouvinte, onde eles estudam, namoram, trabalham, né? formam família, constroem famílias e vivem numa comunidade ou na sociedade da forma igual a nós, ouvintes. Nós temos eficiência. Quem tem seus problemas e te conhece muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como me deu Pois ele é a sua própria vida É tu aceitar a realidade da vida Olha, A escola em si pra mim é uma referência na região Dificilmente, é primeiro que é pioneira, né? Segundo, que dificilmente vai, vai, é, vai surgir uma outra com o mesmo espírito. Eu acredito que de acordo a nossa luta, a minha e de outros que já estamos nesse nível, nós conseguimos diminuir muito tanto a discriminação quanto a o preconceito. Um dignidade como qualquer cidadão. Sei que tenho direito, e disso não abro mão. Se ver feliz como eu sou. Pois é, a razão da minha vida é te dar amor como me deu. Pois é, a sua própria vida. A minha capacidade intelectual é bem maior que essa sua. Ignorante, irracional, posso fazer muitas coisas e provo para você. Sua insensibilidade não lhe permite ver. E o que torna mais difícil de eu viver naturalmente é seu jeito de me olhar, o que passa em sua mente, um como vagando sem ninguém lá dentro, coitadinho tão novinho ó oh, que sofrimento. Para com isso, sou igual a você Não sou nenhuma aberração, olha, não sou um eterno Eu só quero estar em luz, em meia sociedade Andar pela cidade, tira sensibilidade Com tal dignidade, como qualquer cidadão Sei que tenho um direito e disso não abro mão Aham. Nem herói, nem coitadinho, simplesmente humano como eu e você Então não é isso